Olá meus caros, quem vos fala aqui é Paulo da Hagabe Contabilidade e hoje eu quero falar aqui para vocês, aqui ajudando alguns colegas que estão tá passando com umas dificuldades aí, tá? E frisar a importância da desvinculação é, do contabilista da inscrição estadual. Quando um cliente sai da carteira do escritório, é muito é, importante fazer... Esta desassociação da inscrição estadual, porque posteriormente, é, numa questão de fiscalização, notificação, intimação de prestar é, esclarecimento junto à delegacia da Secretaria da Fazenda, esse contabilista ele vai ser requisitado e isso vai dar um transtorno porque deslocamento vai, vem. Certo. Então é, e outra, quando você chega lá, você vai ter que responder uma famosa perguntinha, tá? Ó, oh, contabilista, se você essa empresa não é mais seu cliente, por que você continua ainda vinculado como responsável pela inscrição estadual, tá? Então vai ficar uma situação assim bem delicada. Você pode justificar, beleza, mas você vai levar um puxão de orelha e você vai ter que voltar outras vezes, tá? E na Receita Federal também é muito importante é, tirar o contabilista como procurador. Tá? Então vamos lá. Vamos aqui na, na questão de desvincular o contabilista da inscrição estadual. Você acessa aqui é esse endereço do portal.fazenda.sp.gov.br. Você desce com o cursor, vem até aqui esse ícone PFE, Campos é Fiscal, ok? E aqui ó, você vai selecionar. O contabilista e vai acessar com o certificado digital. E aí, nós vamos procurar aqui o, o certificado do, do contabilista. Vamos acessar e, e você vai entrar na, no link Cadesp, tá? Então vamos lá. Já deu um clique aqui, não abriu ainda. Ah, tá processando aqui, tá? Então é isso aí. Nós estamos esse vídeo. Trata-se da desvinculação da, do, do, do contabilista da ex inscrição estadual do Estado de São Paulo, beleza? Estado de São Paulo. Vamos lá, Vamos é, aguardando aqui da, a lista do, do, do certificado, para então a gente fazer a assinatura de acesso com o certificado digital do contabilista, tá bem? É do contabilista que a gente vai fazer o acesso aqui. Aqui está, bem? Oh, já entrou porque eu já tava já conectado tá você entra aqui na cadesp e você vai entrar novamente como contabilista oh, tipo contabilista clica aqui acesso via certificado digital muito bem e aqui vai abrir uma página e está e tanto procuramos tá cadastro de contribuinte de ICMS então, tá vendo essa parte aqui, ó, procurações eletrônicas? Então, você vai vir aqui e você vai fazer, é, consultar minhas procurações. Você vai clicar aqui, tá? Vou clicar, ao clicar aqui, ele vai te dar a, a opção lá, vai te mostrar suas declarações, tá? Se você quer revogar, renunciar, eu acredito que quando você consulta, clicar aqui, ele já vai te dar uma opção aqui, no finalzinho, para você é, fazer a renúncia ou revogar.